Salve minha tropa tropical! Tudo beleza com vocês? Vamos conversar sobre as mutretas do nosso país nessa manhã de sábado, certo? Vamos falar sobre a rede Goblin de desinformação, sobre a nova CPI do dia 8. Sim, tá confirmado, conseguimos as assinaturas. É engraçado, né? A direita que quer essa CPI. Vamos investigar todos esses políticos. A esquerda tá preocupadíssima. E falando mais preocupação ainda e desespero, temos que falar sobre o Dilma. Ele não sabe o que fazer com os combustíveis. Aumenta os impostos ou fica sem dinheiro para pagar para os artistas? Como é que fica, não é mesmo? Então, primeiro, vamos falar aqui sobre o desespero da Rede Goblins com os super salários dos seus jornalistas. A Rede Goblins de Desinformação já demitiu centenas e centenas. São milhares de jornalistas pelo Brasil inteiro. Eles fazem o que qualquer hoje né? Qualquer empresa hoje de mídia faz, foca todo esse dinheiro, dessas demissões de muitos jornalistas que ficam furiosos com a direita, né? você tem que ficar furiosos com a rede Globo que demitiu vocês, tá bom? Agora, e foca todo esse salário nas suas maiores estrelas, essas estrelas que têm salários dobrados. Agora, antes de mostrar o salário dobrado, no passado eu via, né, como todos vocês provavelmente veem, William Bonner, essas pessoas da rede Goblins ali, todos como o topo da hierarquia, como essas pessoas mais famosas do Brasil, mais poderosas e mais ricas, não poderia existir alguém acima deles, e aí nós temos os bilionários, não que o William Bonner já não deva ter acumulado um bilhãozinho ali para ele pelo menos, né? mas nós estamos falando ali de pessoas que não sabemos o nome, não só os marinhos, mas acionistas. Quem são aqueles né, que investem, que anunciam na Rede Globo de desinformação? Quem são esses empresários que ninguém sabe o nome porque não tem fama nenhuma, mas tem um poder que as pessoas desconhecem e um dinheiro muito superior a esses? Hoje eu vejo como assalariados, cara. independente do absurdo que ganhem na Rede Globo de desinformação, esses jornalistas, eles... Estão sempre tendo que responder alguém acima deles. E eles são selecionados por quem né, simplesmente aceita tudo aquilo que os investidores querem, os anunciantes querem. Quem são esses partidos políticos, outros países? É uma caixa preta que a gente não faz ideia do que tem dentro. Mas. Os jornalistas são selecionados por aquelas opiniões que eles dão. Se eles são 100% a favor dos acionistas ou 100% contra. Os 100% contra, logo, são demitidos da Rede Globo e vão procurar emprego na esquina. E nenhuma outra emissora vai querer te contratar, porque será? Não é mesmo? E aí tem aqueles que os investidores Vêm, não, eles vão trazer o máximo De retorno possível E esses são os assalariados da Rede Globo Eu tenho tristeza por eles é, Não é à toa que o William Bonner sempre está com cara de deprimido Por aí, você pode ter um bilhão Na sua conta, tá? Mas você não tem o amor da sua vida Você não tem os seus filhos com você o tempo todo Você está sempre ali Tendo que responder Você não pode ter opinião Você só é aquilo que o prompt te aparece se o próprio tivesse aparecendo é, para atacar o Dilma, ele teria atacado o Dilma e ficado do lado do Bolsonaro. Ele não tem alma mais. Então são pessoas tristes. Por mais que o salário deles seja aqui, ó, responsáveis pelo Jornal da Globo e Jornal Hoje, Renata Lopretti e César Tralli devem ter um ordenado no mês passar de 400 mil para 520 mil. Eu sei, para todos nós, esse é um dinheiro que a gente não consegue imaginar o que seria. Né? O que você vai comprar? Você compra o um carro do ano, aí você compra uma casa. O que mais você precisa, velho? Isso em um mês, mano. Mas tá bom, né? Vejam quão vazios eles são. Eles podem mentir pra si mesmos e ter aquele sorrisão durante a câmera. Com tantos anos aqui gravando, eu sei que tem aquele uh, Renata Lopretti depois das câmeras. O César Talley depois das câmeras. E também aqui, Renata Vasconcelos que atualmente recebe 400 mil, verá o seu salário dobrar. Isso porque a âncora do Jornal Nacional deverá receber 800 mil por mês. Será? Não é que a Rede Globo está esperando mais anúncios do governo? As porteiras foram abertas. O ajuste salarial do William Bonner, companheiro de Renata Vasconcelos do Jornal Nacional, está previsto para logo após as eleições. Contudo, o valor do ajuste foi novamente modificado e agora a Bonner deve receber por mês 2,3 milhões de reais. O salário do jornalista até então era de 1,8 milhão. Tá bom, meu, cara, nossa, ele vai ganhar 500 mil reais a mais. O que, que é 500 mil reais a mais para o William Bonner? Ele vai ser mais feliz com 500 mil reais a mais? Eu duvido, certo? E aqui eu não vou nem falar muito sobre essa nova concorrente da Rede Globo, né? a TV Pop, deve ser por isso que eles estão investindo pesado para manterem seus jornalistas, mas enfim, né? vamos mudar aqui de assunto para algo que eu acho que vai tomar a internet esse início de ano, certo? Aqui a notícia é a notícia seguinte, agora, André Fernandes acaba de conseguir as assinaturas necessárias para abrir a CPMI do dia 8 de janeiro, então, maravilha, meu querido, parabéns, tá? Tá representando as tias do Zap. Horas, Tá, deu muita coisa, eu já falei muita coisa aqui no canal, mas vamos recapitular. Nós aqui, nosso canalzinho, ficou avisando sobre o Capitólio Tupiniquim tempo todo, desde 8 de janeiro, certo? E aí, o que é a mídia? Muito antes de 8 de janeiro, quis dizer, certo? É, desde o fim da segunda eleição, nós temos avisado sobre essa porcaria. Certo? Que aconteceu um capitão do brinquinho que a esquerda tava abrindo as pernas, que estava incentivando. E aí que tinha uns influencers imbecil que tava falando, não, temos que pressionar os CFTFs. os o Senado. Então, meu Deus, agora tá dando né? ordem de busca e apreensão nesses. Agora todos os nossos canais vão ser destruídos. Eu não sei se meu canal vai continuar. Né? Porque desde então meu pagamento né do, do, do canal está bloqueado. Então, hashtag Apoia 7 Sétima Rifa do canal continuar existindo. Certo? Só para continuar existindo. Só para sobreviver, tá bom, rapaziada. Mas um monte de merda aconteceu e a culpa é toda nossa. A culpa é de nós, que nossa, que, oh, a gente, eu todo vídeo saio lá falando que eu era contra qualquer ato antidemocrático, mas a culpa é minha, né, de não condenar eles e todos, e levar eles para o inferno. Eles não sabem mais o que fazer. Então, essa CPI do dia 8, a gente tem que olhar da seguinte forma. Sim, a esquerda venceu, Dilma, uma filha da mãe, certo? Mas, mas, não tem só o Dilma lá. Vamos lembrar que o Brasil são 30 e tantas empresas que chamam, chamadas de partidos, né? empresas que não são capitalistas, obviamente, são empresas socialistas, que querem simplesmente mais poder e mais fundo partidário e mais fundo eleitoral todos os anos. Essa turma toda não quer dividir o bolo com o PT, meus queridos. E aí o monstro, o, o fantasma da esquerda volta, que é o famoso Centrão. O Bolsonaro conseguiu lidar muito bem com o Centrão, tanto que a esquerda ficou revoltada. A esquerda falava, pô, o Bolsonaro comprou o Centrão, não sei o quê. E hoje o Dilma coloca 37 ministérios, vai criar mais ministérios, não tenho nenhuma dúvida. Diz que é mesmo cabide de empregos para o Centrão, que não sabe nem o nome desses ministros. E essa mesma mídia esquerdista hipócrita se cala. Mas vamos lembrar que foi esse mesmo centrão que acabou com a Dilma. Só que, por quê? Porque a popularidade da Dilma despencou. Com várias questões chegando, como a questão da gasolina, que a gente vai falar logo mais, certo? A CPI do dia 8 vai ser a oportunidade da esquerda que tirou ah. o Bolsonaro do caminho para o centrão reinado absoluto com o Geraldo Alckmin. Então, o Dilma que se prepare. Você se conseguiu as assinaturas necessárias, é porque tem muito político interessado nisso. E por último, vamos falar aqui sobre o Dilma. que é que não sabe o que faz da vida? Sob risco de salto na inflação. Lula deve discutir desoneração da gasolina na segunda-feira. Vai tirar umas férias aí, porque o mal aparentemente tira as férias, mas vamos lá. Qual que é o problema do Dilma nesse momento, encruzilhada, rapaziada? Se, se, ele vai lá e mantém os impostos zerados do governo federal, do Bolsonaro, que a gente saiu de superávit, deu para pagar e tudo mais. Não há desculpa para isso. Mas se ele mantém zerado, vai faltar dinheiro para o Rede Goebbels, vai faltar dinheiro para os artistas, vai faltar dinheiro para investir em áreas que vão trazer votos para ele. O Dilma sabe que ali tem pelo menos, pelo menos 50 bilhões de reais por mês, sei, por mês, tá? só de gasolina. E aí ele está ali pensando, hum, é muito dinheiro para deixar fora, mas se ele aumenta o imposto, se ele vai a favor da Rede Gómez, que já está usando os seus asseclas para simplesmente tentar lavar a mente das pessoas, você pode, meu querido, chamar o Felipe Neto. Você pode chamar o Batman, você pode chamar o super-homem, você pode chamar a Mônica não vale um gramo, o William tá tudo bonado. Você pode chamar toda essa turma e tentar lavar a mente das pessoas. Só que a partir do momento que o preço do combustível sobe, e que o Bovespa cai, e que o dólar sobe... Não interessa, acabou a narrativa, acabou toda aquela ilusão de que esquerda, oh, picanha, o ano da picanha, o ano da picanha, um monte de imbecil falando isso no TikTok sem parar o ano da picanha, mano, cadê o ano da picanha? É o ano da picanha, só não chegou ainda, né, o otário? Mas simplesmente <risos> não dá, mexeu com o bolso do brasileiro ou de qualquer outro lugar, de qualquer outra pessoa do mundo, mexeu com o bolso, colocou a gasolina lá para cima, a popularidade do Dilma vai. Ladeira abaixo, podem ter certeza disso. E enquanto, certo, o Dilma não leva picanha, os esquerdistas já sabem a solução, é né? Estão aqui saqueando um caminhão de carne, não estão nem aí. O povo foi lá, tomou tudo, levou tudinho, né? Enquanto o Dilma não dá picanha, o povo arranja um jeito. Tá legalizado? a picanha agora é do povo. Ah, pode ter certeza que a carne vai inflacionar um pouquinho. Com a história da vaca louca. Não é? é melhor você começar a pensar em ser vegetariano, parceiro. Esquece, tá? E por último, quero agradecer todo mundo que está participando da nossa sétima rifa. É só através da iniciativa do público, que os canais acreditam que irão sobreviver daqui para frente. Seja o que virá acontecer, certo? Muito obrigado pelo apoio de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.